travadinha sentimental. Caralho, Hiden, você na live nossa de noite? Eita, prelo, vai chover. Eita. Eu não sei, Wesley, eu só quero dar skin nesse cara. Porra Wesley. Porra, Wesley. Porra, Wesley. Minha vontade é só Porra, bater Wesley. e ele me bate. <risos> ele bate de todo jeito, bate. Uai, mano, o menino falou que vem